A gente decidiu em assembleia pela desocupação, mediante um acordo que foi feito com a comissão de docentes da Dunicamp. E, sendo assim, a gente desocupou ontem, na quinta-feira, dia 7, às 5h30 da manhã. E, logo depois, uma comissão com estudantes, funcionários e docentes, foi fazer a vistoria do prédio, viu que estava tudo em ordem e o prédio está em totais condições de... sem grandes... sem, sem nenhum dano significativo. Uh, e nessa dentro desse acordo que foi feito com a comissão da Unicamp foram, foram trouxe algumas pautas acho que vai esclarecer é, com relação às pautas que foram é, debatidas e, e tiveram algum avanço desse, dentro desse acordo é, vou falar um pouco com relação ao que foi acordado porque assim, nós tínhamos então vários, vários é, motes com relação à greve, várias demandas né e com relação a pautas, aos cortes e a permanência estudantil. Uh, com relação à permanência estudantil, a reitoria garantiu dentro desse acordo a compra ainda para 2016 do terreno para a construção da nova moradia estudantil e que ali vai ser construído ao menos 600 vagas. Esse é o acordo feito com a reitoria. É, lembrando que esse é um acordo que não é feito com esta reitoria, com a atual reitoria, esse é um acordo feito com a reitoria entre os anos 80 e 90 que garantiria a construção de 1.500 vagas para os anos 90 e até hoje nós temos 884 vagas, então na verdade a reitoria se comprometeu a cumprir algo que está atrasado aí há mais ou menos 25 anos para esse ano. Então eles mostraram ó, os processos de, de trâmite com relação ao terreno, é, como que vai ser construído e aí para acompanhar tanto a compra do terreno quanto a ampliação da moradia, foi-se acordado um grupo de trabalho é, paritário e deliberativo entre estudantes e representantes da reitoria. Esse, esse grupo de trabalho vai ser composto por cinco representantes da reitoria cinco representantes dos estudantes que acompanharão tanto a compra do terreno quanto o projeto de construção da, da moradia estudantil e o que diz respeito a isso. Outras das demandas acordadas com a reitoria foi a criação de um, de um grupo de trabalho para a revisão dos critérios de avaliação do SAI, que é quem concede as bolsas para os estudantes da universidade. E esses critérios eles estão defasados, eles já não atendem mais as demandas socioeconômicas da, dos atuais estudantes da Universidade, então esses critérios vão estar sendo reavaliados por um grupo de trabalho, também paritário e deliberativo, também composto por cinco representantes da Reitoria, cinco representantes estudantes, para rever esses critérios. Esses dois grupos de trabalho, no acordo com a Reitoria, tem que ter, ter início a partir de 15 dias após a desocupação da Reitoria, ou seja, 15 dias a contar a partir da data de ontem, 5 e meia da manhã, quando houve a desocupação. É, outra coisa acordada com relação à permanência estudantil pela reitoria foi a ampliação de 10% das bolsas auxílio social. É, Esse é, é um número também defasado, assim, porque é um número de concessão de bolsas que vem desde os anos 90 e que a gente tinha pedido uma ampliação de é, até 100% para o ano de 2017 e a reitoria só concedeu 10% de, de aumento de bolsas para, para o ano de 2017. É... Enfim, com relação à, à permanência é isso. Tem alguns outros pontos que não foram avançados com relação à permanência, uh, seja com relação ao aumento das bolsas, seja com uma garantia de um maior número, porque essas 1.500 vagas que a reitoria garantiu não cumprem a demanda de estudantes que querem é, moradia, que precisam de moradia estudantil na universidade. Essa demanda hoje está em torno de 3.000 estudantes e, a, e hoje nós só temos 874 vagas e vai ser ampliado para 1.500, então a gente ainda está na metade. É, teve é, alguns, algumas coisas, por exemplo, com relação a, ao acesso de terceirizados, à biblioteca, a bandejão, é, enfim, a creche, não foram atendidos, a reitoria não quis é, acordar, a reitoria falou que, que realmente existe uma defasagem no atendimento das creches da universidade, que isso precisaria estar sendo revisto, mas eles não fizeram nenhum acordo, não fecharam um acordo na desocupação. Outra coisa que não foi acordada, apesar de eles compreenderem a necessidade de, de, de ser feito, é com relação ao atendimento no, no SAP, que é o apoio psicológico-psiquiátrico e aos estudantes, que tem uma lista de espera hoje de um ano para você ser atendido. A reitoria entende que realmente isso é, é, é algo que um problema para o atendimento psicológico, afinal quem tem problemas psicológicos não pode esperar um ano para ser atendido, que eles estão pensando em formas de, de atender isso, mas eles não se comprometeram a fazer nenhuma mudança nesse primeiro momento com relação à permanência estudantil, o que foi acordado e o que não avançou foi isso. Em relação às pautas das cotas, foi é, deliberado a formação acordada acordado à à formação de um GT, também paritário deliberativo, que vai organizar e, e realizar audiências públicas para debater um projeto de cotas né, étnico e sociais para a Unicamp. Né? O GT vai ser composto por representantes da reitoria, professores e funcionários indicados pelos estudantes e representantes e centes. É, das agências públicas, vai sair um documento base que deve orientar a discussão sobre a implementação de cotas no consumo, que é o Conselho Universitário. Em relação a, ao, terceiro, ao terceiro morte da nossa greve, que foi deflagrada já há alguns meses, é, o que tocava muito em alguns estudantes, sobretudo os estudantes da saúde, é em relação aos cortes foi é, anunciado pela GR 10 e 13 os cortes de 40 milhões que eles estão chamando de contingenciamento de gastos né? só que esses cortes é, gerou um debate muito grande dentro da universidade sobretudo porque é, traz outras discussões a primeira, se é de fato necessário esse, contingencia esse contingenciamento tendo em vista o que se fala em relação à reserva da Unicamp que está em torno de 1,2 milhão e também é, gastos do da, é, que a universidade se compromete a fazer, como por exemplo, é, realizar pagamentos de professores, pagamentos acima do teto, estabelecido por lei, acima do salário do governador. É, esses salários acima do teto, que as pessoas chamam de super salários, eles chegam no montante anual de 60 milhões. Então, como que a universidade está pagando salários acima do teto, está fazendo um corte de 40 milhões e 10, Sendo que esse corte de 40 milhões está afetando inclusive a área da saúde da Unicamp. Aí a gente está falando da contratação, de contratações, é, de gastos com manutenção, redução do número de funcionários para limpeza, por exemplo, porque isso acaba afetando é, trabalhadores que estão com trabalho precarizado e agora vão ter que limpar uma área maior, porque a Universidade resolveu fazer esses cortes. É, e 10 milhões diretamente na área da saúde da, da, da Universidade. Essa pauta foi a que menos avançou até agora, mas a gente resolveu desocupar para poder garantir as outras pautas e a, a, a continuidade da greve ela vem nesse sentido, porque a gente acha que é importante é, que a universidade abra as suas contas de fato e ser é estabelecido por lei, que ela abra as suas contas e que ela mostre que dialogue de forma mais coesa com, com os membros do, da comunidade acadêmica, explicando qual que é a necessidade desse contingenciamento, se há de fato necessidade, qual que é o número da reserva, porque isso também é uma coisa que a gente quer saber, é, o que vai ser feito com essa reserva, é, quais são os gastos detalhados da universidade, pra gente saber se é de fato necessário esses cortes, e pra gente deixar bem firme que a gente não quer que a saúde seja afetada, que a gente não quer que as contratações de professores sejam afetados e nesse sentido, a reitoria nos respondeu, a gente veio com uma primeira reivindicação de que esses cortes, esses, esse contingenciamento, ele fosse suspenso, ele fosse suspenso para a gente poder discuti-lo e depois a gente ver como que a gente ia encaminhar. A universidade se negou a fazer isso, depois a gente apresentou uma proposta que era de fazer uma que a universidade fizesse uma audiência pública para abrir mesmo o orçamento, sobre o orçamento e sobre os cortes. A universidade também se ligou a fazer isso, e isso foi isso, esse é um mostro importante do, da nossa greve, com que a universidade abra as contas, de fato, é algo muito razoável, no sentido prático. É, então, os professores, a greve, os alunos, professores e servidores? A greve, os, os docentes saíram da greve, eles aceitaram né, o reajuste de 3% apenas, os funcionários... Os professores. Os professores. Sim, sim. Mas ainda existe um comando de mobilização dos professores que está atuando na, na construção das pautas. Assim, os profe... a, a categoria de professores saiu da greve, mas eles mantêm o indicativo de mobilização. Então eles ainda estão atuando junto com os funcionários estudantes. Que é um, um, um grupo né, que traba, trabalha em cima de um manifesto que é do SOS Universidade, entendendo que é um projeto de desmonte da universidade pública. Receitaram o reajuste de 3%, de 3%. Do... no salário, no salário Isso. Né? Sim. E os funcionários como estão? Eles continuam em greve, Eles continuam, continuam em greve. É, agora uma outra coisa importante é que ontem nós nos ocupamos às 5 h 30 e a gente foi em marcha até o, o, instituto, o instituto de Matemática, o IMEC. E a gente fez atividades, a gente fez um trancaço e a gente fez atividades durante todo o dia com pessoas da, da Educação Física, com pessoas de vários institutos, aulas de yoga, enfim, várias atividades durante todo o dia para tentar dialogar com o Instituto que tem sido conivente com ações como, por exemplo, da professora Márcia Rogeiro Márcia Aparecida Gomes Ruggiero, que se pronunciou na sua rede social é, sobre um ato que os professores, estudantes e funcionários fizeram era ridículo e que aquela simulação de via cruzes mais parecia, né, segundo ela mesmo disse, uma roda de macumba com um monte de pomba gira. Então a gente se coloca de maneira firme, a gente fez um, um, uma marcha de racista e a gente se coloca de forma firme é, contra a intolerância religiosa, contra o racismo. teve um caso de professores que também falaram na rede social é, chamando estudantes de primatas ou chamando estudantes de bandidos, estudantes negros de bandidos, estudantes negros de, de macacos, como aconteceu, por exemplo, em algumas intervenções nas salas, e a gente coloca o firme, a gente fala aqui, a gente deixa bem firme, que é importante com que a divergência se coloque em espaço mesmo de, de discussão, como é uma assembleia, pode ter divergência sobre a, a, as intervenções na sala, sobre a greve, sobre a ocupação, mas ela não pode ser mediada, o conflito ele não pode ser mediado pelo racismo, ele não pode ser mediado pela intolerância, a gente se coloca firme em relação a isso. Bom, eu não tenho muitas perguntas. É... Acho que a, gente é a gente tem mais um ponto para abordar, um é, abordar, na verdade. Um ponto é. É. Outro ponto importante, né? E também por ele a gente, a gente estava no IMEC ontem fazendo nosso ato político lá. É que do IMEC tem um, um processo administrativo aberto, né? Um processo de sindicância, é, interno da universidade para julgar é, um caso né, que inclusive me envolve, né, que é de um vídeo que foi veiculado aí na, na internet, nas redes sociais, em que eu apareço apagando a lousa né, numa aula no instituto, é, e a gente também está se colocando muito firme na nossa greve, né, e um dos motivos é, que mais nos faz manter a greve é para que não tenha nenhuma punição, a gente acredita que punir qualquer integrante do nosso movimento é um ataque a, a todos nós que estamos, que estamos construindo a greve dia a dia e Então por isso a gente também está se colocando contra é, qualquer tipo de punição A gente acha que, é, como todos já disseram aqui, é, a gente está lutando por direitos né? Direito à moradia, direito ao acesso à universidade é, E o direito de discutir a política pública da universidade e lutando por direitos, né? A gente acha que ninguém tem que ser punido, né? É, não dá para tratar a luta pela educação como como um caso de polícia ou como um caso em que a gente precisa de um tribunal julgando um estudante que estava praticando uma ação que foi discutida coletivamente, né? É, que foi que partiu de deliberação de assembleia. Então a gente acha que que a gente tem que permanecer firme na greve também por causa disso. É, para que, inclusive, os estudantes é, não se acanhem de expressar suas opiniões, de, de, de fazer seus questionamentos e de, possivelmente, em outros momentos, fazer também a mobilização. A gente acha que é importante não punir ninguém. Então, quem luta pela educação não merece punição.